Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. A partir de agora, você participa, você interage aqui junto conosco, Nilson Araújo, levando para você as principais notícias da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo. Atenção, atenção, atenção Brasil, olha aí... Você participa pelo nosso WhatsApp, que é o 997 824426 Você envia reclamações, denúncias, flagrantes aqui para a nossa é, equipe de jornalismo. Você interage aqui junto conosco. E eu quero lembrar que você é, é, deve compartilhar aqui o nosso jornal edição de hoje, tá bom? Vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, para que nós possamos alcançar... O maior número de pessoas possível, tá certo? Se inscreva, clique aí no gostei e ative o sininho. Combinado, meu povo! Então, olha aí, na produção, direção aqui, Davi. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, nós começamos falando de uma senhora, veja só, uma idosa, uma mulher, né? Olha aí, uma idosa, é, é, que tentou é, sacar... Recebeu o pagamento de uma outra pessoa Isso, num banco Um banco para aposentados né? Essa pessoa tentou abrir uma nova conta No nome dessa outra pessoa Só que daí a, a, a, a bancária ali, a atendente Ela desconfiou Aí ela falou, olha, peraí só um minutinho Que eu vou buscar uma documentação E nós vamos dar andamento aí ao, ao, ao procedimento Nesse momento que ela foi ela pegou e entrou em contato com a polícia militar, porque ela já desconfiou ali da ação desta mulher. E foi dado voz de prisão em flagrante. Ela tentava sacar o dinheiro nessa agência bancária aqui, olha. Veja aí, ó. Esta é a agência bancária que a maioria dos aposentados é, recebem os seus benefícios, né? É lá na cidade de Valinhos que isso aconteceu, minha gente. Durante a conversa, a idosa que mora no Distrito Federal confessou que pretendia fazer o saque da aposentadoria de outra pessoa, prática de, estel de estelionato. Ela foi levada aí para a delegacia para prestar depoimento. Teve acidente na cidade de Sumaré, isso mesmo, acidente que deixou três pessoas feridas aqui, é, na rodovia, uma das principais é, que é, abrange a cidade de Sumaré Veja aí, ó acidente esse Olha a, a situação dos veículos, como que eles ficaram, né minha gente? É, a estrada municipal José Lozano de Araújo Corpo de bombeiros foi acionado é, Um veículo palio, né, a batida envolveu um veículo palio e um Uno E ainda uma moto Unidades dos bombeiros e do SAMU fizeram os, os resgates daí das vítimas. Uma delas ficou presa nas ferragens. Ah, o motociclista foi levado até o Hospital Estadual de Sumaré, as demais vítimas para a unidade de atendimento da, do, do Macarenco. O acidente provocou aí é, congestionamento e se estendeu até a cidade de Hortolândia, até mesmo a faixa da Anhanguera. A polícia civil agora vai apurar... É, é, as causas né, desse, desse acidente né, Desse acidente que ocorreu ali é, na cidade de Sumaré, nessa estrada Olha aí, um perigo as estradas Olha aí, dá para perceber que a pancada foi forte né, Pelo estado que você vê nas imagens é, dos veículos, como, que, como eles ficaram É impressionante, impressionante Olha, impressionante também foi o que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste ontem pela manhã. Na manhã de quarta-feira, uma, uma pessoa, um senhor é, é, idoso, um senhor idoso, ele estava ele ali é, próximo ao memorial é, Carlos é, do, do Angolini, né? e aí ele, passando ali pelas algumas pessoas, viu uma, uma pessoa ali, um, um indivíduo é, deitado, sem movimento. As pessoas, elas suspeitaram e quando foi ver, a pessoa estava praticamente tendo um infarto. Olha aí, esse senhor aí, ó ele foi identificado morador aqui de Santa Bárbara do Oeste. Veja aí a situação, né minha gente? Ele morreu com mal súbito, 61 anos, conhecido como Dunga, Donizete Tadeu de Pinto de Almeida. Centro de memória, ali na rua João Lino, como eu disse, funcionários ali do local acionaram o serviço da ambulância 192, mas quando foi ver, ele já não teria mais como, não teria mais resistência. Agora, ele morava lá no bairro São Joaquim e as causas mortes serão investigadas, mas suspeitamente foi o um infarto. E como é que ficou a negociação ontem da paralisação dos vigilantes aqui da área da saúde e também das unidades escolares, da educação aqui de Santa Bárbara do Oeste? Eles reivindicavam, estão reivindicando é, o depósito de seus respectivos salários, que estariam em atraso. Veja aí, ontem foi feita essa manifestação, dá para você acompanhar aí, juntamente com a nossa equipe é, que esteve no local... Funcionários, profissionais A equipe também do sindicato da categoria E o que foi acordado foi o seguinte Após essa manifestação em frente à Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste A Secretaria de Educação atendeu a esses trabalhadores E disse que iria se alinhar junto ao jurídico do município junto com o jurídico do sindicato para ver se há possibilidade né, é, de, de dos valores serem repassados diretamente para a, a, os funcionários tá? e também a possibilidade do chamamento da empresa é, que ficou em segundo lugar na licitação. O que não pode é o que eu disse ontem, os salários dos trabalhadores... É, Estarem atrasados, não é verdade? Estarem atrasados. Trabalhadores esses que é, dependem de seus salários para cuidarem das suas famílias, para é, é, também é, fazerem né, as suas obrigações como chefe de família, pessoas ali que pagam aluguel, têm suas responsabilidades. Então, é, estamos aguardando um posicionamento é, para a gente acompanhar esse desfecho, até amanhã, sexta-feira, para ver o que o sindicato e a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste vai decidir em relação a isso. Mas o que foi falado, foi é, dito, foi isso. Que as partes, juridicamente falando, possam agir é, de forma legal para que esses é, salários sejam repassados né, é, para... Os trabalhadores, diretamente, da Prefeitura para os trabalhadores. Vamos acompanhar para ver como vai ficar resolvida essa situação. Acabou o jornal, é isso? Ainda vi? Então tá aí, pronto, né? Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV, SM Notícias. Tudo de bom para você. Vamos lá agora para o Espaço Aberto pela Rádio Brasil, 690M e FM 81,9. Conte conosco. Mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã.